Boa noite a todos e a todas, mais uma edição do programa Diálogo Popular, um programa da Secretaria Nacional de Movimentos Populares do Diretório Nacional do PT. Hoje nós estamos aqui com a honra de, ter, de receber nosso companheiro Raimundo Bonfim, que estava antes de começar o programa aqui contando a sua trajetória pessoal, que o companheiro é do Piauí, mas que vive aqui em São Paulo há longos, longos anos, a companheira Silvana, que é membro da Executiva Nacional do PT, nós estamos aqui na sede do Diretório Nacional aqui na Praça da Sé e nós vamos, na verdade, Raimundo, é bem-vindo aqui a nós, Foi um, é um grande prazer lhe ter aqui e a gente sempre tem uma pergunta inicial que com você não pode fugir, que é você contar... Às vezes a gente conhece muito o Raimundo Bonfim as posições políticas sobre a CMP. Raimundo Bonfim é da coordenação estadual e da coordenação nacional do, da CMP, da Central de Movimentos Populares. Mas a gente queria um pouco é, que você contasse para nós a sua trajetória, o início da sua trajetória, como é que foi sair do Piauí, vir para São Paulo, o início da sua militância política. Fale um pouco para nós, Raimundo. Bem-vindo. Obrigado, Ivan, Silvana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, aqui no programa... É, diálogo popular, muito importante esse espaço, é, na nossa militância do dia a dia, essa, esses espaços de rede popular, até para fazer uma contranarrativa, uma contraposição aos meios de comunicação hegemônico, à mídia comercial, é muito importante. Eu sempre que sou convidado para esses programas de imprensa alternativa, eu procuro atender porque eu sei quão é importante. O pessoal da, da RBA aqui, que é uma rádio dos, dos sindicatos, dos movimentos laborais, falaram que no início era uma dificuldade de encontrar um parlamentar nosso, seja estadual ou federal, para dar entrevista. E aí, de repente, o pessoal do programa se dava conta que a pessoa estava, o companheiro ou a companheira estava dando entrevista para esses meios de comunicação. Depois que veio o golpe, falou que não, que agora o pessoal vai. Então, eu sempre prezo muito por esse, esses espaços, sempre faço um esforço e acho que parabenizar vocês pelo início, acho que é o quarto, é o quarto, quarto é. programa de diálogo popular, é, muito importante. Bom, eu tenho 53 anos, sou advogado de formação, eu sou um piauiense, adoro aquela terra querida, lá na Bahia, vizinha da sua Bahia, é a, nossa Bahia. É, a nossa querida Bahia. né? Eu lembro daquela música, acho que é do Valdico Suriano, Bahia de Cima e a Bahia de, ba de, cima, a Bahia de, baixo, de baixo, né? De baixo. que lá rodava muito nas rádios no Piauí. É, eu sou filho de agricultor meus pais nunca tiveram terra sempre trabalharam na terra dos outros né e eu vim para São Paulo com 18 anos e dois meses eu, eu sou de 1964 completei 18 é, eu fui dois meses dois meses eu fui golpeado eu sou 19 de janeiro de 1964 é. né então com dois meses eu fui golpeado é, em 1982 portanto com 18 anos eu, Completei 18 anos em janeiro, em abril, dia 19 de abril, cheguei aqui em São Paulo. Naquela época, como a maioria dos nordestinos, os migrantes, vim para a cidade grande, é, labutar. labutar, sair da miséria, da fome, porque os pais não tinham condição, a perspectiva de estudo lá era muito é, baixa, né? E vim para São Paulo, mas como todos vêm dessas épocas aí, vem naquela esperança de trabalhar um ano, dois anos, ganhar uns trocadinhos e voltar para a terra natal. E lá, de 82, já há uns 30 e poucos anos, estão aqui em São Paulo. Né? 35 anos aqui em São Paulo. Uma vida. É uma vida. É, enfim, a minha militância... O meu pai, ele participava de sindicato de trabalhadores rurais. né ele não tinha muita consciência política, o sindicato tinha uma importância, porque, na verdade, o sindicato dava aquela autorização... É um papel atestando que, de fato, o trabalhador ou a trabalhadora era rural para dar direito à aposentadoria. Né? Isso antes de 1988, e sem essa Sindicato essa dos sindicatos trabalhadores rurais, era impossível se aposentar. Então, meu pai tinha... Eu ia com ele, com 16, 17, 15 anos, eu ia com ele nessas assembleias do sindicato. Meu tio chegou a ser vice-presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de São João da Serra. Mas não era nenhuma consciência política, assim, mas eu gostava daquela movimentação, ia lá com meu pai, via aquela reunião. Então o pessoal falava, então eu não tinha a mínima ideia, eu tinha 12, 13 anos, não tinha a mínima ideia do que eram os sindicatos trabalhadores rurais. Né? Então eu gostava de ir com meu pai sempre domingo, aquelas assembleias. Né? E, então nunca tive militância até os 18 anos. Eu vim começar a militar aqui. Em São Paulo, quando eu cheguei em 1982, eu trabalhei em construção civil, fui ajudante de perdeiro, né? A gente chama de servente no popular, é. né? Servente, né? ajudante de perdeiro é o que está na carteira assinada, mas no popular chama servente. Trabalhei em lavanderia industrial aqui pelo centro de São Paulo, é, trabalhei em padaria né? e fui metalúrgico também na é uma, uma empresa metalúrgica famosa aqui na região do Ipiranga, em São Paulo. E, e eu comecei a militar no movimento popular, eu morei no centro, aqui na Tabatinguera, ao lado da 486, aqui pertinho do PT, quando eu vim para São Paulo, Curtiço, aqui ao lado da quadra dos bancários, de 82 até 85. Morei três anos aqui na região central, em Curtiço, nessa época trabalhei em construção civil, depois trabalhei em lavandeira industrial. E, no final de 1985, início de 1986, eu fui para uma favela Heliópolis, que eu acho que você não conhece, mas é conhecida. É conhecida. É. Os programas sensacionalistas mostram o Eliope pelo lado da violência, né? mas o Heliópolis tem toda uma trajetória de resistência popular, de organização. É uma das maiores aqui de São Paulo, Tem uns, em comparação com a, com a, com a favela maior, a Rocinha, segundo a favela do Heliópolis. Eu saí daqui, a minha primeira companheira morava na favela, e em 85 nós namorávamos, namorava com ela aqui, numa firma que a gente trabalhava aqui, fui para o Heliópolis. E, e comecei a ter um contato ali com a favela, quem me influenciou foi a, a, a Teologia da Libertação. Na época, pastoral da favela, mas também tinha pastoral da saúde, ali na região Ipiranga, é uma região que faz divisa com a ABCD, então tinha muita influência ali do movimento sindical, ainda em 1985, 86, era muito forte o movimento sindical, tinha a oposição metalúrgica aqui também em São Paulo, mas eu comecei a militar em 1986, na favela do Aliópolis, nós tínhamos uma organização lá de base que tinha, é, não tinha nem associação de moradores constituída, mas tinha uma organização que chamava de representante de rua. E eu fui escolhido, eu, a dona Maria José, que já faleceu, como representante da rua Conde Xavier presidente de rua que discutia nas assembleias, o Jânio Quadro era o prefeito naquela época, antes do COVA ganhar as eleições em 1985. E aí eu comecei minha militância na favela do Heliópia, onde até hoje é a minha fonte, né, inspiradora de beber água, milito lá, participo de uma associação de moradores de bairro, então essa é a minha história. Depois aí eu vim para a Central de Movimentos Populares na década de 90, me formei em advogado aqui em São Paulo, já no governo Marta, que eu trabalhei no governo Marta, aproveitei lá ganhava uns trocadinhos a mais lá na Coab, aproveitei, investi, paguei meu curso de Direito, depois fiz, sou advogado formado ah, na OAB. Então, essa é a minha história. E aí, como é que vem a... Nesse momento ainda não existia a Central de Movimentos Populares. Não. Você participava dessa organização em Heliópolis, representante de bairro e tal. Como se deu, então, a criação da CMP e o que é hoje, né, a Central de Movimentos Populares, as entidades que representam, enfim. É, aquela região nossa ali do Ipiranga e da tinha muitos movimentos populares, né, influenciado pelo o, o PT já, mas muito mais pelas as pastorais sociais, então tinha muita influência. E eu sempre, desde o início ali, nós tivemos contato com a SU, a antiga Associação Nacional do Solo Urbano, né, contato com a Anampos é, e tal, então quando veio a discussão das, da pró-central em 1990, aqui para a ideia de criar uma central, nós da região, eu e mais uma companheira Cássia, que ainda milita ali na região, ali, inclusive lá perto do Celeste, o pessoal que trabalha com o Zé, o Aymar, todo o pessoal ali, é, nós fomos representando a região para uma plenária em 16 e 17 de fevereiro de 1990. Olha que memória! Em Campinas, nada, nada, né? nada Em Campinas e de lá eu fiquei na Coordenação central de Movimentos Populares, dia 16 e 17 de fevereiro, no seminário lá na Metodista, ali, ali na região de Campinas, é, é, Piracicaba, melhor dizendo. 16 e 17 de fevereiro de 1990, em Piracicaba, foi ali que eu comecei a militar na central de movimentos populares. Desde então, eu sempre acreditei que é importante a gente ter o trabalho de base, a organização, mas é muito importante você ter essa articulação para você atuar nas questões gerais. É o que me move, assim, nessa, nessa vida de CMP, de Frente Brasil Popular. Vamos dar só um minuto do intervalo e daqui a pouco a gente volta.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 essa parte dessa mudança felícia é o pt olha nós estamos aqui de volta com raimundo bonfim e a gente queria é, lhe perguntar raimundo sobre se perguntou sobre a cmp eu tava nós estávamos fazendo uma pesquisa e a cmp como você é bom de data foi fundada de 28 de 28 a 31 de outubro de 93 em belo horizonte eu, é, eu queria que você falasse um pouco como se deu esse processo da fundação da CMP em 93 e fazendo o paralelo da CMP hoje? Por favor. Muito bem. É, eu tive a oportunidade de participar de todo esse processo. Eu fui da Coordenação Nacional da Central de Morte Mescolar, como eu estava falando no bloco anterior, desde 17 de fevereiro de 1990, quando a gente fez uma plenária aqui no estado de São Paulo, com vista à criação da CMP bom é, não dá para falar da CMP sem falar da Anampos a ANAMPUS era uma articulação de movimentos populares e sindicais que não era uma articulação de movimento social nem sindical era uma articulação de pessoas então Frei Beto Lula Olivo Dutra tinham ali no final dos anos início dos anos 80, criaram esta entidade que eles chamavam Anampos era uma articulação de pessoas formadores educadores populares e o objetivo da Anampos era estimular a criação de instrumento da classe trabalhadora, já que os instrumentos a gente chamava de pelego, que não tinha, né, viviam é, em aliança com o Estado, etc e tal. Então a NAMPS teve um papel fundamental na criação da Central Única dos Trabalhadores e quando a CUT foi criada, a NAMPS ficou só o braço popular. Então o Frei Beto, o Pedro Pontual e outros falaram, não, é, já que a gente tem uma central sindical, tem um movimento do campo, temos um partido político, era o PT, nós precisamos ter um instrumento que congrega os movimentos populares urbanos. Né? Os movimentos populares urbanos. Teve um amplo debate no Partido dos Trabalhadores se era é, importante criar uma central de movimentos populares ou teríamos um departamento comunitário na central única dos trabalhadores. Esse debate foi vencido. A ideia, né, dentro da CUT, também no interior do PT, de que não, o movimento sindical é uma coisa... Tem uma natureza política, uma tarefa, o um movimento popular é outra, embora tenha que atuar junto em comum, mas era importante ter uma central de movimentos lá. E no final dos anos 90, para o início dos anos, é, é, final dos anos 80, para o início dos anos 90, também foi o um momento de criação de entidade de movimento popular de forma específica, porque nós, ter, nós tínhamos já muita organização nas bases, na periferia, associação de moradores, sem teto, movimento de saúde de mulheres, por creche, movimento de crianças e adolescentes, e, mas de forma muito fragmentada, e aí começou a ser a criação de entidades. Então, criou o MOP, Movimento Popular Nacional de Saúde, União Nacional de Movimento de Moradia, Meninos e Meninas de Rua, vários movimentos nacional, todos eles articulados a partir da base, mas que teria que ter articulações em âmbito nacional, principalmente no início dos anos 90, final dos anos 80. Em 1989, a NAMPS foi extinta e a gente criou a Comissão central de Movimentos Populares, que teve esse debate, inclusive, de 1989 até 1993. Nós fizemos seminários na academia, no movimento popular, discutindo o que era a mesma importância de ter uma central de movimentos populares, de qual era a sua função, qual era a sua missão. Então foram quatro anos de debate para chegar na fundação da CMP, que foi exatamente como você falou, no primeiro congresso de movimento Popular de 28 a 31 de outubro, em BH, com 950 delegados e delegadas de 22 estados da federação. O Lula estava lá na fundação, o Frei Beto, enfim, várias figuras. Foi um congresso é, é, para além dos delegados, com 1.500 pessoas, entre observadores e convidados. E a nossa tarefa, o que, que levou a gente a criar a central de movimento mesculado, que era necessário a gente potencializar a luta específica, mas ter um espaço que congregasse esses movimentos para atuar nas lutas de caráter mais geral, porque era muito fragmentado. Ainda são fragmentados, são muitos, mas é importante a gente ter um espaço. Como que a gente vai se relacionar com a CUT, com o MST, se a gente não tem um espaço? Imagine milhares de movimentos específicos não ter uma entidade, não ter um organismo que pudesse se relacionar com os outros movimentos que a gente a chama de parceiro. Né? Raimundo, então, quantas entidades hoje? Ah, nós perdemos o controle porque a cada dia entram entidades, Mas em âmbito nacional deve ter 400, 500 entidades filiadas à CMP Só que em São Paulo são mais de 100 entidades São muitos grupos é, regional. É até uma característica diferente do movimento sindical Porque a gente não exige inclusive formalidade Então você tem um grupo do movimento de saúde ou de sem teto Uma de morador, o movimento cultural lá na periferia Que é progressista, que tem é um progressista a gente também não entra nem nessa burocracia, então entra todo dia, a gente não tem nem condição de mensurar. É, e Então, naquela época, como você falou para finalizar, nós fundamos em 93, estava no início de implementação do projeto neoliberal. Lembra que tá má franco, sim. ali de forma tímida, mas aí, Fernando, Henrique. Fernando Henrique com muita força né na, na implementação do projeto neoliberal. Então, nós fomos criados, inclusive o nosso eixo era... A, a, a defesa das da, políticas por com participação popular, que se chocava com a diminuição do papel do Estado. Então, foi um momento de muita resistência ali, é, durante toda a década de 90, aí já vem, é, participamos já do Fórum de Luta, Terra, Trabalho, Cidadania, etc. E, tal. e hoje, para fazer um paralelo, como você perguntou, daquela época, nós estamos num momento onde também é um enfrentamento do que a gente defende, com políticas públicas construídas, com participação popular, no sentido de acumular força, porque, na verdade, o horizonte da CMP, o objetivo central final, está na sua resolução, é a construção do socialismo. Mas, para chegar à construção do socialismo, nós vamos acumulando força, disputando hegemonia na sociedade, através da luta pelas políticas públicas, criando condições de melhoria na qualidade de vida da população e fazendo um debate político. Raimundo, e nesse momento, né? Então, se estiver a criação em 93, aí todo esse momento de luta, né, em defesa de políticas públicas, e melhoria de vida da população, e viemos, elegemos os nossos governos, né? Tivemos um momento aí de conquistas importantes para os trabalhadores e sofremos o golpe, né? Em 2015. E hoje, assim. A importância, eu sei que a CMP hoje participa da Frente Brasil Popular. Né? Então, além de ter essa organização dos movimentos, sindicatos tal, tem uma coisa mais ampla né, no campo que é a Frente Brasil Popular. Eu queria que você falasse dessa relação da CMP com a Frente. É, muito importante, Silvana, a tua pergunta. Nós da Central de Movimentos Populares apostamos muito na Frente Brasil Popular. Aliás, nós sempre apostamos, além de ter uma central de movimentos populares, que congrega os diversos movimentos populares de sem-teto, de saúde. Tem muita gente que, erroneamente, imagina que a MP é uma entidade de moradia. É. A gente até compreende, porque a nossa base, 60% ou mais, é moradia, mesmo porque é um dos maiores movimentos populares urbano. Mas tem saúde, tem grupo de mulheres, tem comunidades tradicionais aqui na Baixada Santista, várias comunidades tradicionais ligadas à SMP tem quilombolas em algumas regiões nossas, tem comunidade é, aqui em São Paulo, tem comunidades que lutam contra a intolerância religiosa. Então, a gente tem uma vasta diversidade de movimentos populares filiados à CMP, principalmente quando você vai para as bases, na né, região aqui no estado de São Paulo, por exemplo, nós estamos organizados em oito CMPs regionais. Obviamente, o movimento de moradia é o maior, o movimento sem teto é o maior. Então, nós sempre apostamos que é importante articular a central de movimentos populares, para congregar esses movimentos popular para uma luta de caráter mais geral, sem abdicar da luz específica. E uma, um segundo elemento que nós achamos sempre e apostamos também a articulação entre os vários movimentos sociais. A CMP participou, da, na década de 90, da, formula, da formação e da criação e da sua coordenação do Fórum Terra tra, de Luta, Terra, Trabalho e Cidadania, quando nós fizemos aquelas grandes mobilizações, é, ali, principalmente, no segundo governo Fernando Henrique, contra as privatizações, contra o desemprego, a miséria. Então, nós participamos do Fórum Terra, Trabalho Cidadania, da CMS, da Coordenação dos Movimentos Sociais, e fomos, digamos assim, um dos que, ao lado do MST, Levante Popular da Juventude outras entidades, que apostamos desde o início na criação da Frente Brasil Popular, que tem tido um papel importante nessa resistência. Então, apostamos muito na Frente Brasil Popular, sem desmerecer outros espaços, mas achamos que a Frente Brasil Popular tem uma capilaridade nacional, as maiores entidades do movimento social, sindical, popular, estudantil, e compõem a Frente Brasil Popular e nós apostamos muito na Frente Brasil Popular. Na verdade, esse programa aqui também é um programa histórico, porque o relato de Raimundo sobre o surgimento da CMP e antes da CMP, eu acho que vai servir muito, não só para agora, mas para o futuro. Vamos dar mais um intervalozinho e daqui a pouco a gente volta.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 a CMP está em fase de congresso, né? Realizando, realizou recentemente os congressos estaduais e vai realizar agora o congresso nacional. E aí vocês é óbvio, né? Debatendo a conjuntura, a participação na frente, como você colocou, o papel da CMP na frente. E vocês, obviamente, estão discutindo 2018, né? É, eu acho que essa é a principal questão, né, Que nós temos aí na, na frente, principal desafio da conjuntura que é a eleição de 2018 queria que você falasse um pouco disso como vocês estão vendo qual é a posição de vocês? Uh, Silvana uh, Ivan nós uh, estamos discutindo a, a questão de 2018 por, por, baseado em dois elementos um primeiro é que nós defendemos o direito do Lula ser candidato. Isso é uma coisa que para nós é sagrado o direito do Lula e de qualquer que seja a pessoa ser candidato. Inclusive aqueles adversários mais abomináveis que nós é, pudemos aqui elencar. De né? É uma questão de democracia, as regras estão tá aí. Quer dizer Tem uma legislação eleitoral que diz que as pessoas, é, cumprindo determinados requisitos, podem ser candidatos Então, nós é, é, repudiamos essa perseguição, essa tentativa é, da, do poder judiciário de ambos setores da elite, porque não dizer da tentativa de impedir que o ex-presidente Lula possa disputar as eleições. Então, essa é uma primeira questão. Segundo, é, e não só pelo direito, nós achamos que o Lula tem condições, tem autoridade moral, tem credenciais para representar o campo democrático popular. Se não for o campo democrático popular como um todo, nós respeitamos as opções. Mas o Lula que melhor simboliza, é, nesse momento... Fala de que a eleição sem Lula é golpe, né? A eleição sem Lula é golpe, é uma fraude. É, uma fraude. Né? é impossível você imaginar, é impedir um ex-candidato, um ex-presidente da República a disputar as eleições. Então, essa é a primeira questão. Segundo, formalmente nós vamos realizar o nosso congresso, estamos num processo de congressos estaduais, regionais e municipais. O nacional será em abril de 2018. É, e certamente lá nós vamos tirar uma posição formal sobre as eleições de 2018. E eu vou defender que a Central de Movimentos populares indique apoio apoie o voto e a campanha e em se empenhar na, na eleição do presidente Lula. Mas nós também achamos que ganhar as eleições em 2018 é importante, mas não é o suficiente. Nós precisamos voltar a discutir, se articular os movimentos sociais, para nós alterarmos a correlação de forças agora. Porque chegar em 2018... É importante eleger o Lula, mas eleger o um Lula com uma, uma baixa bancada de deputados estaduais e federais em Brasília. Com a sociedade, com o comportamento, com as teses de direita é, em, em, em um momento de crescimento na sociedade, nós vamos ter dificuldade de fazer as mudanças, de revogar. A reforma trabalhista, de revogar a PEC 95, que congela por 20 anos os recursos das áreas sociais. Então, nós, enquanto Central de Movimento solar, nós defendemos um processo de eleição casado numa disputa forte de hegemonia na sociedade para a gente alterar a correlação de forças para poder ter. Senão, Lula vai ficar refém da Câmara, do, do Senado, refém das elites, sem ter condições, inclusive, de fazer a revogação de várias medidas golpistas. Que o governo Temer implementou nesse ano e sem é, condições de fazer também as reformas estruturais que nós não tivemos condições de não, não tivemos condições até acho que nós tivemos condições tivemos assim medo de enfrentar e fazer as reformas estruturais que o Brasil tanto precisa então eleição é importante mas é importante a gente alterar a correlação de força na sociedade com muita mobilização e um enfrentamento de forma mais contundente, defendendo as nossas teses progressistas de esquerda na sociedade. A gente sempre tem uma pimentinha aqui para os entrevistados, né? E a gente até agora, estamos no último bloco e a gente não fez nenhuma pimentinha para você. Quero saber o seguinte, Raimundo Bonfim é candidato a deputado federal ou deputado estadual aqui em São Paulo? Não, de maneira nenhuma. Eu sou candidato a ajudar a construir, fortalecer o movimento popular, a CMP a Frente Brasil Popular, eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, o único partido que eu sou filiado desde 1986, 87. Inclusive, já disputei o Diretório Municipal do PT, fui candidato a vereador aqui na capital em 2000, tive uma boa votação, naquela época 9 mil votos, elegia Poxa. com 13, fiquei na terceira suplente quando Grande a Marta ganhou. Mas desde então, já são 17 anos, o pessoal sempre fica fazendo essa pergunta. Eu falei, não... Os deputados vêm discutir comigo, até pedir apoio. Eu falei, se eu tivesse voto, eu seria candidato. Então, eu sou candidato a ajudar, tenho me esforçado aqui, acho que a Silvana, que é aqui de São Paulo, mas acho que vocês também, é, tentar é, consolidar cada vez mais a central de movimentos populares. Eu acho que nessa última conjuntura é reconhecido que nós tivemos um papel sim, importante sim, sim. nas sim, mobilizações, junto à Frente Brasil Popular, junto ao PT... Então, sou candidato a gente né, continuar nessa empreitada de resistir o golpe e, obviamente, é, se empenhar no, no, nas eleições de 2018 para contribuir na eleição de companheiros e companheiras, seja deputado estadual ou federal e, sobretudo, na eleição para governador e presidente da República. Não sou candidato a, a, em eleições para cargo letivo, sou candidato a, a militar e continuar nessa nossa luta no movimento popular, na CMP, temos também aqui vários parceiros que estamos juntos, o MST, o Levante Popular da Juventude, o MAB, CONEM, a CUT, a própria CTB, que é o pessoal ligado ao PC PCdoB. Né? Então, nós temos um trabalho aqui de movimento popular que é a nossa praia, digamos assim. Eu sou filiado, milito no partido, mas a minha prioridade assim, é, digamos, 99% é a construção e a militância no movimento popular. Raimundo, saiba que a Secretaria Nacional de Movimentos Populares está inteira à disposição da CMP, o Diretório Nacional, a Executiva Nacional do PT, nós estamos à inteira disposição de vocês, nós estamos chegando ao final do nosso programa, aí a companheira Silvana podia fazer as considerações finais e depois o nosso entrevistado de hoje. Não, agradecer, né, agradecer ao Raimundo, agradecer aos companheiros e companheiras que têm acompanhado né, os nossos programas, e é isso, também acho importante esse espaço né, que a gente disponibiliza, porque foge da mídia tradicional e hoje essa importante participação, do Raimundo. Obrigada. Eu que agradeço, Silvana, Ivan, foi um papo muito agradável. Eu, eu gosto, assim, porque a gente também tem oportunidade de emitir opinião, mas é, também esclarecer o que é a Central de Movimentos Populares, a Frente Brasil Popular, porque é, infelizmente esperar isso da grande mídia seria até uma ingenuidade da nossa parte. Então, é, obrigado. Então, na verdade, Raimundo, foi ótimo lhe receber aqui, foi um, uma grande entrevista. A gente queria agradecer a Secretaria Nacional de Comunicação do PT, ao nosso secretário Carlos Henrique Árabe. Queremos agradecer toda a equipe da Fundação Pessoal Bramo que está aqui trabalhando, toda a equipe de comunicação do PT Nacional, da Executiva Nacional do PT, a direção da Fundação Pessoal Bramo que tem nos ajudado muito. Um abraço a todos e até o próximo programa. E a todas, a todos e a todas. Um abraço, boa noite.